Olá, está iniciando agora o bate-papo com o Rua analista de mercado da Grão Direto. E a partir de agora, toda segunda-feira o Portal AgroLink vai contar com a presença de Ruan para falar sobre o mercado da soja e o que vamos esperar nesta semana. Olá, Rua, seja bem-vindo. Conta para a gente qual é a projeção para a soja, já que na última semana houve uma queda no dólar e também avanço no plantio de soja nos Estados Unidos. Como esses fatos vão impactar o mercado? Olá, Aline. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Nesse momento, o mercado ele começa a voltar praticamente todas as atenções para o mercado, para a soja norte-americana que está sendo plantada nesse momento. Então, nesse neste exato momento, a gente começa a ter uma interferência maior do mercado norte-americano, o que já era esperado pelo mercado. E em relação à safra dos Estados Unidos, vem se desenvolvendo com bastante, é, de forma bastante satisfatória é, e trazendo um certo conforto para o mercado, inclusive trazendo níveis de evolução de plantio acima do ano passado, o que traz é, um ponto bem favorável, porque é, é, essa soja está sendo plantada é, numa janela ideal de plantio, em que o clima tende a ser mais favorável para ela. Uhum, correto. E também uh, na análise a gente consegue comentar que ainda a soja vai competir para o espaço na armazenagem com o milho. Comenta um pouco essa relação, Juan, para a gente. Então, hoje o Brasil ele se encontra com um problema que já vem percorrendo aí de várias safras e vem sendo. É, aumentado né, nessas últimas safras por conta do aumento de produção que o Brasil vem tendo. Na colheita da safrinha do ano passado, de 2022, nós já enfrentamos sérios problemas com o transporte e armazenamento do milho diante da é, produção recorde que tivemos no ano passado em relação aos anos anteriores. Então, isso traz uma certa preocupação, mas não é algo novo e também não é algo que se resolve da noite para o dia. Então, é o que, que a gente está vendo uh, para acontecer, prevendo o que vai acontecer nos próximos meses, é uma competição da soja que está armazenada nesse momento com o milho que vai chegar, que já vai ser colhido logo no início de junho, em várias regiões do Brasil, principalmente ali na região do Mato Grosso. Então, o produtor que optou por guardar a soja para guardar preços melhores para a sua venda, vai enfrentar um, um problema aí sério por conta do armazenamento, ou ele tem duas opções, ou ele vende, na que a gente fala na boca da né? ou seja, no momento que ele colhe, ou ele é, armazena isso na própria fazenda, num silo bagre, aquele silo bolsa que a gente é, comumente conhece, para que ele possa vender posteriormente. Então, são esses dois cenários que a gente visualiza nesse momento. Uhum. Entre hoje e amanhã, dia 3 de maio, uh, ocorre a reunião do Copom. Há alguma interferência da reunião com os preços da soja? Aline, uh, todo o movimento macroeconômico que a gente é, visualiza, a nesse momento, ele sim prejudica toda a cadeia de commodities, não só commodities agrícolas, porque ela interfere diretamente na, no consumo, né, no, no, na potência, no potencial de consumo da população. Então, sim, tem uma, uma possibilidade de interferir, como já vem interferindo, é, não diretamente ou não de forma significativa, mas acaba é, trazendo essa preocupação. Já está precificado um aumento né, de 0,25% nas taxas de juros norte-americanas, é, o que vai aumentar ainda mais a pressão de conter esse consumo, né, com o intuito de, é, de certa forma, diminuir a pressão inflacionária que o mundo inteiro enfrenta nesse momento. Uhum, certo. Então vamos para o cenário Brasil. As cotações brasileiras elas vão ter uma semana de valorização. O que, que o sojicultor deve se preparar para essa semana? Nessa semana, nós vemos um cenário de viés positivo. É um, é um viés que a gente não sente muita firmeza para falar que ele vai continuar, mas é um movimento, podemos dizer, de correção né, das quedas que a commodity soja sofreu nesses últimos semanas mas é oportunidade para o produtor. É, temos aí um outro, um outro cenário positivo para o câmbio, é, que possivelmente também deve ter uma semana ali é, com viés positivo, apesar de ser bastante incerto, temos várias notícias aí que podem influenciar a moeda, né? aumento de taxa de juros, cenário interno brasileiro por conta da... Da, do cenário fiscal também, que traz bastante incerteza. Então, é, possivelmente trará algumas oportunidades para é, os produtores se desfazerem pelo menos um pouco do que tem estocado para venda. Uhum, correto. Então, chegando ao fim, uh, vamos recapitular, então, o que, que marcou a última semana na cultura da soja? Semana passada tivemos alguns acontecimentos que marcaram o cenário é, da precificação da soja, principalmente quando a gente olha para o Brasil em específico, em que ele, nesse momento, detém da soja mais barata do mundo. né? Então, hoje, vários olhares internacionais estão voltados para o Brasil para que consigam é, suprir suas necessidades internas de compra. Temos elas, é, são exemplos, a Argentina... Estados Unidos, China. Então esses países tendem a aproveitar é, esse momento para comprar é, soja para, consequentemente, suprir suas necessidades. A Argentina, em específico, temos um problema mais grave que ela vem aí é, se concretizando de uma quebra de safra que já foi é, decretada aí pelo mercado, principalmente é, por conta das, de fatores climáticos. Então ela possivelmente vai comprar mais soja, comprou na, na semana anterior, vai comprar mais, possivelmente, para suprir suas necessidades de produção de derivados né, de soja, que seria o óleo e o farelo de soja, para manter pelo menos o funcionamento mínimo das indústrias lá daquele país. No quesito interno, ainda continua aquela pressão de, de, de volume chegando no porto, isso carreta em atrasos de embarque, que acaba também impactando negativamente nos preços da soja. Esse cenário ali deve diminuir a partir de agora, é, esse, principalmente com essa conclusão da colheita que o Brasil vai chegando e, consequentemente, vai trazendo um alívio ali nos portos para que essa soja seja escoada e, consequentemente, pode trazer um, um certo alívio para os prêmios brasileiros e os custos finais que chegam ao produtor. Tá bom. Obrigada, Juan, pela sua participação. O Boletim com Análise de Mercado da Soja é uma parceria entre o Portal AgroLink e a Grão Direto. Juan, até a próxima semana. Até a próxima. Sim.